E aí galera, beleza? Estou mais, estou aqui hoje para vocês aí com mais um desafio. Estou aqui trazendo a você uma cabeça de alho aqui, ó. Um alho aí. E eu vou comer essa cabeça de alho. E eu tô, estou tô com água aqui, vou me beber. Eu vou deixar aqui no ponto. Não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo. Vou mastigar tudo tudo tudo já morri tinha um pedaço aqui para ver como que tava né? agora eu vou acabar de morrer acabar de comer né? provei uma marido porra quase morri vou tentar de novo ah ah ah ah, ah, ah. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. de U. U. U. Ah! Uh! Vou beber minha água aqui. É, tô chorando aqui. Tá saindo um lágrima do meu olho. Caraca, o bagulho é doido, viado. Ah! Eita, caralho! Valeu, galera. Até a próxima.